Filhos, seguinte, quem viu os histories, já sabe, né? Viu ali passando, ó. Padrélio, Target Race, Jojo. E ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Carbox. Olha que luxo, ó. Esse aqui é o F6... Meia. Eu acho que é 632, Padrélio. Eu vou colocar aqui escrito, que fica mais fácil assim, não, não, não dá erro. Olha que animal. E vamos instalar o Link Pipe. Luxeza. E eu já volto com as informações. Olha que top, ó. Sensacional. Nossa, mas acabei, acabei de começar. Começando, hein? Tranquila. Hum... É. <risos> vou gravar, caraca Você quer fazer um Poppins And Bangs? Eu vou até Até fazer um, um... Puta, me foge de palavras agora Padre Oh, se a Julia fica da minha altura, Padre. ó. Oh. Aí sim, hein? Olha que soldinha linda. Fazendo o ataque aqui, ó. Tudo cônico. Olha que luxo. Tesão. Ô padre, você acha que a gente consegue fazer um, um dinossauro? Eu não lavo, Você vai ter raiva. Faz? Olha lá, Aberto, ó. Convidando você. Nossa! Você fica batendo no. Nossa, Toma. padre. Não, velho! Não! Ô, Giovanni! Oi! Enxerga aqui pra mim! <risos> Enxerga aqui pra mim? Quantos newtons? Vai! <risos> o menino tá, é bom. O tá problema bem. é a boca, padre. O menino é bom, velho. O problema dele é a boca. Vamos do Vem pegar um detalhe aqui, ó. Na abraçadeira. Pera aí. Diga. Calma aí. Calma. Gravação a lazer, mano. <risos> aí, ó. Tá vendo? <risos> top, hein? Pera aí que é top. Mas a lazer é diferente. É a primeira vez que eu tinha <risos> escutado. Sim. Aí, filhos, curva luxo no detalhe. Olha fantástico. Fantástico, né? Colocar a Spring. Ó, oh. vai. Ó, esse tipo de fixação aqui já é uma norma europeia. Se o cara não faz esse tipo de fixação e usa abraçadeira, na Europa não vende. Pode crer, eu nem Mas sabia seguro, disso. Né? Porque a abraçadeira ela pode correr na garrafa, aquela borracha que fica entre a abraçadeira. E a ponteira rasgar, e aí a ponteira pode. Caraca, aqui não tem como, né? Já é fixado direto no. Tesão, fora que eu acho que essa ponteira é linda demais, meu. Às vezes no dinamômetro o som fica agressivo e mas vamos fazer uma lentinha aqui pra você. Dinamômetro Aqui você muda o mapa, tá, padre? Ajuda aí, Padre. Esse aqui tá... É umas x 12 então. <risos> Mas tá ruim, tá ruim? Tá ruim, olha lá. Uma linha reta crescendo da limitador crescendo. Você quer mais o quê? <risos> não faz sério, Padre. Tá daorinha mesmo? Por quê? O computador mente? Eu não preciso falar. Aí ó. Você quer ver? Ó. Diga. Aí ó. Na roda 192 cavalos, a estimativa de virabrequim. 201 cavalos, nossa senhora, que é mais ou menos o que ela informa: o curva era né? Sim, O sim. ventilador simula uns 150 por hora. Tá. tá, e torque 11 quilinhos, Será que tem força? Tem um pouquinho, né? É dá para sair com uma rodinha só das curvas. Dá tá. tesão, padrão. Então precisa mexer, precisa. Me... Acho que precisa apimentar um pouco mais, né? Você não acha? É, precisa preparar. É... <risos> é isso, filhos. Então agora 100% racing. Obrigado, Carbox. Padrão, obrigado de novo. O contato obrigado, tá aqui obrigado. e aguardo o próximo vídeo. Together, filho!